Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é hoje Hoje é o dia mais aleatório da semana Hoje é o SBS, sempre bom saber, são perguntas enviadas por vocês Respondidas por eu que não tem muito gabarito E daqui saem as melhores teorias De que Zoro é o Joy Boy, de quanto mais ele ri, mais algo vai acontecer Sim, sai tudo daqui essas coisas, Mihawk é cuina. <risos> Só doido no SBS, quer participar é fácil, links aqui na descrição, deixa a sua pergunta aí para participar E vamos lá tirar essas dúvidas, duvidosas Começar com a Letícia Pieper aqui, Vegapunk revolucionário sim ou claro? <risos> Tínhamos essa dúvida né, da onde o Vegapunk estava atuando essa dúvida foi plantada principalmente por conta do Kuma, que fez aquele pedido pro Vegapunk de cuidar do navio do Luffy. Ele sabia que o Luffy tinha uma conexão com o Dragon, eu não sei se foi por conta disso que ele fez essa escolha. Temos que descobrir um pouquinho mais porque o Kuma ele tem umas respostas que acabam interligando grandes pontos da trama, não é verdade? Por que ele escolheu proteger o navio do Luffy? Só por conta dele ser filho do Dragon? Ou ele viu algo a mais, ele sabia de algo a mais, a sua bíblia continha alguma informação sobre Nika? Vegapunk sempre foi um personagem que pareceu moralmente cinzento por conta dos seus experimentos, a gigantificação, as próprias alterações do Kuma, só que agora foi confirmado que ele tem uma conexão com o Drago, uma proximidade, então, sim, praticamente confirmado de que ele era um revolucionário que estava atuando ali com o governo mundial por debaixo dos panos. Talvez o governo descobriu e polícia está mandando matar ele, inclusive essa seria a resposta de por que matar o homem mais valioso do mundo. Vamos lá, eu, Matheus, SSR Você acha que o despertar de uma fruta está ligado ao desenvolvimento do Haki do Rei? Indo por essa linha de raciocínio, você acha que a fruta Nika Só despertou porque o nível do Haki do Luffy chegou ao esperado para a fruta despertar? Não tem nenhuma conexão haki do rei ou qualquer outro haki com a sua fruta em si. É só ver os Zoans Despertos de Empeudal, que não possuíam haki do rei, mas despertaram suas frutas. O Crocodile, que quase com certeza tem a sua fruta desperta, também foi ele que contou sobre os guardas de Empeudal. E o que vimos lá em Arabasta já dava os indícios de ser um poder bem parecido com um despertar. Eu acho que ele tem a sua fruta Desperta, Haki do Rei não tem nada a ver. Por que o Luffy conseguiu despertar a fruta de Nick ninguém nunca antes tinha conseguido? Porque o Luffy ele é um gênio em batalha. Ele foi desenvolvendo, criando, aprimorando golpes com essa fruta que eu tenho certeza que outras pessoas não pensaram. Porque uma fruta... <risos> eu gosto de falar, né? Os antigos Warheads trabalhavam em circo, né? Você vai fazer o que com a fruta da borracha? Vai ficar só balançando o braço, boneco de posto... <risos> Os antigos vários só chegaram nesse ponto O Luffy, como ele é bem engenhoso Ele fez o que? Ele sopro o ar pra dentro dos seus músculos Pra dentro dos seus ossos Foi criando transformações Onde essa fruta não permitia uma transformação híbrida Por ser uma Zoan Então ele chegou bem próximo de ser algo ali como Chopper Com suas Rumble Balls Tendo transformações Todas criadas, não pela ciência Mas pela sua engenhosidade As Zoans Lembre-se, tem consciência própria. Ela percebeu que o Luffy tinha essa vontade, muito parecido com a libertação. A fruta, em si, está ligada diretamente a isso. Não à toa, Nika, Deus do Sol, é chamado de o Deus da Liberdade. Então, foi percebendo que o Luffy estava alinhado diretamente que a fruta foi realmente avançando, evoluindo e chegou no seu despertar. Haki do Rei, até presente momento, não está implícito em nada Em influenciar o despertar de qualquer fruta, tá bom? Rafael Alves Já vimos a quinta marcha de Luffy, o despertar Mas será que teremos mais uma forma da quarta? Assim, formando realmente quatro marchas ou quatro transformações E pareceu que o Luffy estava sem forças para usar a última forma da quarta marcha E que despertou o Gomu Gomu por ter morrido Eu acho que acaba ficando uma coisa meio que inútil Se ele já tem a quinta marcha desbloqueada, o despertar ter uma quarta transformação do Gear 4. Acaba não ficando. Cadê o Tiger Man? <risos> tinha que ter o Tiger né? Eu concordo. Que eu acho que quarta marcha. Quatro transformações. Seria muito legal. O Ode, ele já gastou tudo que tinha para gastar com o Kaido. Despertar. Quinta marcha. O que, que sobra? Eu acho que vai ter mais uma transformação. A transformação final. Denica. Deus do Sol. Que eu não acho que vai ficar somente nesse ponto branco. A Bênin de Fogo vai aparecer. Então tem que ter uma forma a mais. Sexta marcha. É uma possibilidade real, não dá pra descartar. Alguns gostam da marcha ré. <risos> Por que não? Tem cinco marchas, coloca a marcha ré engata ali. Só que eu acho que uma quarta transformação da quarta marcha não acaba entrando muito bem nesse ponto agora. Porque o Luffy ele pode ir direto pro seu despertar, pra quinta marcha e usar... Toda a liberdade, todo o poder que ele tem da sua fruta, tá bom? Renato JSF, você não acha que nos últimos capítulos e episódios de One Piece O mangá e o anime não deveriam lançar ao mesmo tempo? Pois quem gosta de ver somente o anime pode acabar recebendo spoiler <risos> Você acha que a Shuei já tá pensando no que, que você vai receber aí? Eles não querem saber Olha só, pro anime andar junto com o mangá nos últimos capítulos e episódios como você diz. O anime teria que ficar parado por pelo menos um ano e meio sem lançar nenhum episódio. E eles estão pensando nos fãs? Obviamente que não, eles estão pensando na receita deles. Então pra eles é muito bom que depois que o mangá termine, eles ainda tenham mais dois anos de One Piece rolando. Porque eles podem tirar muito dinheiro. Eu adoraria que sim, fosse lançado simultaneamente. Mas é uma coisa utópica, completamente impossível. De acontecer, se você só acompanha o anime, esteja preparado que você vai sim tomar spoiler, não tem como fugir, uma hora ou outra vai aparecer alguma coisa aí na sua timeline, não sei que você fuja da internet por quase dois anos para ver o final da série. Mas é um pouco complicado, eu entendo o que você quer dizer, mas não consigo ver uma possibilidade real disso acontecer nunca. Usando a cachola. Venho pensando a respeito da hipótese das almas do Barba Negra. Se realmente ele não dorme, poderia ser que existe uma das almas que mantém a prontidão. Duas descansam e uma mantém a vigilância. Similar com o que ocorre com alguns animais. Com exemplo, os golfinhos que desligam parte do cérebro enquanto o outro fica em alerta. Assim, eles nunca dormem. Ainda <risos> bem que você não falou de fruta do golfinho, né? <risos> Só que me faltava. Barba Negra... Tem a fruta do golfinho, porque eles ligam a parte do cérebro e aí ele consegue ficar acordado sempre. É hipopótamo? É polvo? É, o que, que vocês têm com o um animal, bicho? Fala pra mim, por que Caralho. não coloca aí uma, uma fruta de Suzanu, deus da destruição de Shiva? Não, é golfinho, é hipopótamo, é polvo. Olha, eu acho, eu gosto dessa linha sobre as almas do Barba Negra, dele. Ter três almas e ter alguma forma de quimerismo no Barba Negra. Pode ser relacionado ao seu sangue, ao seu DNA, ele ter realmente corações, cérebros, pessoas unidas dentro dele. Mas a parte da alma, eu gosto dessa linha também sobre as almas, porque eu acho que as frutas elas acabam... Tendo uma conexão com a alma das pessoas, principalmente essa coisa do renascimento das frutas. Talvez as frutas tenham sido feitas com as almas das pessoas e o poder dela reencarnar está ligado diretamente a isso. Não os poderes desse tipo, fruta da jaqueta, né? Quem vai ter o poder e direito da fruta da, da jaqueta? Mas a, o, a reencarnação das frutas pode mais ou menos ali como que a Metal lembra, né? Da, da coisa da, da pedra filosofal. As Akuma também podem ir para esse mesmo caminho. Foram criadas através das almas das pessoas, e aí o ciclo funciona dessa forma. Então, o Barba Negra tendo três almas, de alguma forma, preso dentro do seu corpo... Poderia ser a resposta. Eu acho que a resposta é isso, sim. Ele não dorme porque outra pessoa está de prontidão, de vigilância. O seu alter ego acaba assumindo. O Barba Negra ele já demonstrou que tem uma variação de humor bem interessante. Uma hora ele é covarde, outra hora ele é bem astuto. Outra hora ele vai para cima dos outros. Os dentes alterando. Tem algo a mais, sim, no Barba Negra. O quimerismo está ali. Só precisamos descobrir agora para onde o Oda vai. Se ele é um golfinho, se ele é... um. <risos> Se ele é um Cerberus, tem que descobrir a hora qual qual foi a escolha do Oda para explicar esse quimerismo do Barba Negra. Haroldex, você acha que Juntos Kazin vai ser uma obra que vai durar muito? Não. Eu, inclusive já está até entrando na reta final. Eu me lembro que ano passado acabou saindo uma nota do autor, o autora, que queria terminar dentro de dois anos a série de Jujutsu Kazin, Então eu não acho que vai ser uma série tão longa assim como outras. É melhor que fica mais compacto, bem escrita, muito melhor do que ficar estendendo as coisas e acabar perdendo um pouquinho a mão. Juntos Kaisen é uma série muito bem escrita. Eu acho que temos aí, sei lá, mais um ano e meio, dois anos de publicação para essa série. Gabriel Rox, qual a diferença da fruta do Pierre e a do Stronger? O Pierre para quem não lembra é o cavalo do Ganfal, lembra? <risos> a diferença é que o Pierre ele é um pássaro que comeu a fruta do cavalo, enquanto o Stronger comeu a fruta do Pegasus, tá bom? O Pierre ele é um pássaro, mas ele acaba assumindo a forma de um cavalo alado. <risos> Legal, né? Vamos lá, Renegro 4. Sabemos que o Barbarigo está montando sua tripulação com as frutas mais fortes. E sabemos também que no fim do dia, quem vence é o Haki. A tripulação do Luffy será aquela com o Haki mais forte para combater de frente as frutas mais poderosas? Eu acho que essa fala, inclusive, do Kaido, de que no final do dia é o Haki que conta que você pode conquistar o mundo somente com o Haki... É um prenúncio sim do que veremos no final Inclusive com Luffy e Barba Negra o Luffy vai superar O Barba Negra através Do seu Haki E vai bem nessa linha né Enquanto o Barba Negra e sua tripulação confiando nas frutas Teve aquela fala ali com o Lau inclusive Que eles poderiam afundar Mas o Barba Negra falou que valia é, Todo esse risco porque os poderes das frutas Eram absurdos Eu acho que são todas configurações. Barba Negra morrendo afogado seria uma coisa bem interessante. Seria o primeiro personagem de Akuma no Mi que veríamos realmente morrer para o mar. Né? Seria legal Barba Negra tendo esse fim aí na sua luta contra o Luffy. Então sim, eu acho que vai para essa linha de todos terem que superar essas frutas com o seu Haki. Tem algumas dúvidas quanto a alguns personagens, principalmente ali o nosso trio medroso, a Nami... O Sop, o Chopper. O Chopper com aqui seria muito legal. O soap já está na hora de virar o bravo Guerreiro do Mar. Eu consigo ver uma configuração do Oda no final. Para a tripulação dos Chapéus de Palha. Dele dando uma virada de chave 360. E transformando realmente a tripulação dos Chapéus de Palha. Em algo épico. Em algo que você sente quando você olha para o Roger seus piratas. Para a tripulação do Shanks. Para a própria tripulação do Barba Negra. Os Chapéus de Palha você olha e você... Ah, beleza, o Luffy ele é um Yonkou, a tripulação é um Yonkou, mas tem alguns ali ainda que né, ainda estão tá destoando. Eu acho que no final o Oda ele vai descarregar tudo isso, transformar os personagens em piratas que todos esperam. Piratas com aquele hype, com aquela aura realmente de poder exalando. Seria muito legal, espero que ele vá para esse caminho. Maki, o nem post-mortem garante uma habilidade nova ao usuário ou apenas deixa sua aura mais forte dependendo da sua área de nem? Se sim, já foi mostrar alguma espécie de habilidade nova pelo Risoka? Se sim, qual seria ela? Não, tá confundindo algumas coisas aqui, o Hisoka, ele não tem nenhuma habilidade nova por conta do nem post-mortem. O nem post-mortem geralmente funciona acionado pela morte quando o usuário ele tem algo inacabado, ele deixa aquela raiva, aquela ira tomar conta como aconteceu com o Nefer Pitou, que morreu e ativou o seu NEM Post Mortem. O Hisoka, ele programou a sua aura para bombear seu coração como último recurso, caso ele morresse. Então ele morreu, sua aura ativou ali, ele voltou à vida. Não alterou em nada, em nada, o NEM do Hisoka, tá bom? O NEM Post Mortem é uma coisa completamente diferente. Só que o Hisoka, ele teve uma alteração... No seu jeito, na sua luta, na sua visão contra os seus inimigos. Ele resolveu agora abrir a sua caixa de brinquedos. E por isso que ele matou, cortou, e o Nark. Que estavam sem suas habilidades. Isso não vai muito ali com o caráter do Hisoka. Mas ele acabou matando eles. Ele mudou completamente após a sua morte. Não seu NEM. Ele continuou da mesma forma, funcionando do mesmo jeito. Tá bom? Leonardo Oliveira. tem uma pergunta sobre Hunter x Hunter. O que vai acontecer com o Kurapik e o Nen dele depois que toda a trupe for Eliminada Eu acho que aqui vai entrar o Leório Com a sua habilidade Conseguindo retirar essa restrição de alguma forma Sem abrir o Kurapika Uma coisa meio que exorcismo de nem. Eu acho que o Leório vai ser fundamental para conseguir salvar o Curapica. Não acho que o Togashi vai matar um dos protagonistas Mas é Hunter, Hunter é surpreendente a cada novo capítulo. Leório, creio eu, seja a chave para a salvação dele. Vamos lá, Milena Alves. Será que a fruta da Big Mom funciona como a da Bohan Hancock? Porque se na Bohan as pessoas continuam como pedra, mesmo após a morte do usuário. No da Big Mom, os homens continuariam existindo mesmo que a Big Mom morresse. Isso justificaria Zeus ficar com Konami caso Big Mom morra. Isso faz sentido? Faz sentido sim, com toda certeza Eu acho que o que pega um pouquinho aqui nessa linha de pensamento De colocar Boa Hancock e Big Mom no mesmo patamar Das frutas continuarem funcionando após a morte do usuário É o fragmento da alma da Big Mom Não é nem o poder em si dos Homes de continuar Mas o fragmento da alma da Big Mom Continuaria aqui? Seria uma licença poética do autor de manter a alma da Big Mom De alguma forma fragmentada para Zeus continuar existindo? Eu acho que ele vai de alguma forma... Colocar a Big Mom viva ainda pra <risos> os continuar. As duas podem estar no mesmo patamar? Podem, mas tem frutas que funcionam de formas diferentes. Sugar, Moria, entre outros personagens que acabam tendo o efeito cessado. Somente pelo usuário ficar inconsciente e morrer também. Nem todas as frutas funcionam. Da mesma forma, tá bom? David Marques 05 Observando as recentes aparições do Barba Negra, me faz pensar que ele é um personagem muito superestimado. Só se aproveita da sua Yami Yami no Mi. Uma batalha de força e haki, ele não garante com nenhum imediato da tripulação dos Yokos. Olha, <risos> controversa essa, hein? Eu acredito que não, eu acho que o Barba Negra, ele é muito forte. Ele tem um poder oculto que não foi revelado ainda. Esse poder foi o que causou a cicatriz no Shanks. Lembrem-se disso. Ele conseguiu causar uma cicatriz no Shanks, um ferimento daquele nível, sem nenhuma Akuma no mi. E o Shanks já era muito poderoso naquela época. E ele disse que também não estava de guarda baixa. Então o Barba Negra ele tem um poder oculto, é a terceira fruta, é a alma, é o golfinho, pode ser qualquer coisa. Mas ele não mostrou ainda. Inclusive controlar o aquele tomando esses ferimentos. Tudo isso é o engodo, o Oda ele leva você para esse caminho de parecer que o Lao tá poderoso, que o Barba Negra, os dois estão equiparáveis. Mas quando o Barba Negra mostrar realmente o seu poder ao que ele veio, meus amigos, tá? Então acho que sim, ele tem um poder oculto que não foi mostrado ainda e que vai ser expandido, ligado diretamente aí aos grandes mistérios que envolvem o personagem. Então lembrem-se disso, ele é poderoso pra caramba porque feriu o Shanks sem ter... Duas Akumas no Mi Quando vier essa liberação total Aí meus amigos Se segurem porque veremos o poder Realmente do Barba Negra E é isso, bastante perguntas respondidas Espero que vocês tenham gostado, se divertido Se chegou até aqui um salve especial, deixem suas perguntas Para aparecer aqui no próximo vídeo, uma hora ela aparece Vai deixando aí Até a próxima, valeu por assistir, fui